Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre BRB lança mais um cartão de crédito, agora sem anuidade. Uma análise completa deste cartão Conect sem anuidade do BRB. Vale a pena Leandro? Ele é um cartão competitivo ao mercado? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal. Hoje. Para você que não me conhece, eu sou Leandro Vieira, aqui do canal Cartões de Crédito Alta Renda, Alta Renda Retrô, Alta Renda Blog. Cartões de crédito, Alta Renda no Instagram e Alta Renda Cartões no nosso TikTok. Essas são as nossas redes sociais e um prazer aí conhecê-los, é, vocês novos inscritos, novos membros 2023. Quer saber um pouco mais sobre o nosso canal? Aqui nesse vídeo eu apresento o nosso grande evento que aconteceu em 2022, em, novembro, é, em meados de novembro, é, onde tivemos aí Centenas de membros no nosso grande evento do nosso canal, seis anos, canal Cartões de Crédito Alta Renda. Agora vamos falar um pouquinho desse novo cartão do BRB, Connect Como vocês sabem, eu sou o maior canal de cartões de crédito do país e um dos maiores do mundo. E propriedade para falar de cartões e bancos, crédito e limite, vocês sabem. Vamos então conhecer um pouquinho sobre o Connect do BRB. O cartão ele é emitido apenas pela bandeira MasterCard e ele vem com a tecnologia contactless por aproximação, além de você poder usá-los junto aos pagamentos por aproximação eh, e as carteiras com as quais o BRB tem relacionamento. O limite mínimo neste cartão é de 500 reais, ou seja, não terá limite inferior a R$ 500, reais, segundo o próprio BRB Card. O cartão ele tem essa cor aí que vocês estão vendo é azul, bandeira Mastercard e ele é Connect, ou seja, ele vem com tecnologia e conectando você ao mundo digital conforme o BRB vem crescendo aí. Você pode contratar nesta versão deste cartão até quatro cartões adicionais. Agora para que você entenda como que funciona, então a versão é, para cashback deste cartão como que você faz para poder ganhar o cashback máximo do cartão? Vamos à tabelinha então. Veja, para gastos de R$100 a 1.999,99 você vai ganhar 0,50 de cashback. De R$2.000 a 2.999,99 você vai ganhar 0,7 cashback. De 3.000 a 4.999,99 você vai ganhar 0,9 de cashback. E para compras acima de R$5.000, você vai ganhar... 1% de cashback, e ainda a versão do cartão é a bandeira Mastercard Standard Internacional, ou seja, ele é um cartão, é, não é variante gold, nem plástico, nem black, mas é uma variante inicial da bandeira Mastercard, tá certo? E ele tem a função múltipla débito e crédito, ou só crédito para não correntista do banco, tá ok? Bem, vamos fazer agora uma análise desse cartão completa para vocês, tá bom? É, no grupo do Black Card Luxo eu falei para o pessoal que essa versão seria a melhor versão para ter para começar o relacionamento com o BRB. Como por quê? Geralmente eles vão te dar aí um cartão Platinum, Gold, Black, enfim, de que tenha anuidade. Mas para começar o relacionamento, o gostoso é você ter uma conta, não pagar tarifas e taxas, e o, o quanto você puder economizar é, seria interessante nesse momento. Tá? E esse cartão, por não ter anuidade nunca, ele não te cobra mensalidades e também gastos mensais, ele já te dá cashback a partir de 100 reais aí de gastos, você já tem cashback na conta, né? 0.50. E aí acontece? E aí com essa versão, você consegue criar o relacionamento comprando, pagando em dia, usando o débito, usando o crédito, pagando a fatura em dia, contratando alguns produtos do banco. Então imagina, você tem um cartão Visa Infinity, anuidade de R$60 por mês, e você economizar essa anuidade já criando o um relacionamento com o BRB com esse cartão. E esses 60, 60 reais que você pagaria de anuidade e não voltaria para você, você faz um seguro residencial, por exemplo, um seguro de vida, um título de capitalização, né? e você já vai criando mais produtos com o banco e relacionamento com o banco e para você ganhando um seguro residencial. Né? Então eu vejo por esse, por esse caminho ter um cartão como esse. Agora vamos fazer uma análise dele com, com o Banco Original, por exemplo. O Banco Original, o Gold, ele pontua 0.4 de cashback, porém tem regras, 1.500 de gastos mensais para que você chegue a ganhar o 0.4 de cashback e tenha anuidade. Você não terá anuidade se você gastasse de R$ mil reais. Já no Platinum do Banco Original, você isentaria com gastos de 4 mil mensal, e o cashback do original é 0.5, no máximo que você conseguiria. E o black do original é 1.2 e você também teria anuidade né, no segundo ano ou isentaria por gastos ou por investimentos. Só que o cashback no máximo do original é 1.2 no black. Já esse cartão, ele pontua até 1% de cashback. Se você gastar 5 mil ou mais, o seu poder de cashback é 1%. Se você gasta R$ 5.000 no Platinum original, é 0.5. R$ 5.000 no Gold é 0.4. Ou seja, o Connect do BRB é melhor que o Platinum e o Gold do Banco Original. Já na versão do Banco Inter, pontua 0.25 no Gold, que é pior ainda, 0.50 no Platinum, no máximo. No entanto, não tem anuidade os cartões do Inter já leva vantagem também. Para você aumentar mais 0.25% de cashback no Inter, você é obrigado a assinar o Inter Pass, e aí você pagaria a mensalidade e teria mais 0.25% no Gold, no Platinum e no Black. Então, o Gold, você assinando, fazendo a assinatura, iria para 0.50% e o Platinum 0.75%. Ou seja, você é obrigado a pagar aquela mensalidade, que não volta para você, né? e teria esse percentual de cashback. Já o BRB, esse Connect, se você gastar 5.000 por mês, é 1% de cashback e não tem mensalidade. Se você gastar 2.000 a 2.999, você teria um cashback maior que o do Inter Gold e Platinum. Né? Então observe que o Connect ele já derrubou o Platinum e Gold do original e o Platinum e Gold do Inter. Né? Já o Trig, para você ganhar 1.3 de cashback... Suas compras é acima de 12 mil reais. Ou seja, a anuidade do Trig, você tem não isenta. Tem que pagar lá 12, 13, 99, né, todo mês. Ou seja, você não isenta o Trig. E o Trig é uma versão Gold. Ou seja, o Connect, se você gastar 1%, 5 mil já te dá 1%. 5, 5 mil no Trig, você não ganha 1%. Então também o Connect rouba o Trig. O C6 Bank, por exemplo, o, o Platinum e o Standard dele, pontua 0.3% no débito e 0.5% no crédito. Se você quiser aumentar o poder de cashback, você é obrigado a assinar um plano acelerador. Ou no Platinum, se você gastar é, 4 mil por mês, você elimina aquele plano né, do acelerador e teria aí 0.10% de cashback. Né? Ou de pontos, você escolhe. Né? Então, nesse momento, também o Connect tem mais vantagem, que é 1% sobre o valor de qualquer compra. É 1% sobre 5 mil reais e também não tem anuidade. Então, teoricamente, o Connect ele te daria mais vantagens. É, aí nós pegamos esses bancos digitais. O Next, o um cartão Classic, não tem cashback, ou seja, também bateria o, o Next. O Platinum do Next pontuou 1.5, mas tem anuidade. Ou seja, para ficar livre da anuidade, tem que gastar 5 mil reais, por exemplo, para não pagar anuidade. Aí, o Platinum do Next, se você gastar os 5, realmente vale a pena que a pontuação é melhor que o cashback, né? Então, neste caso, ok. É, aí depois tem os cartões com cashback de 1%, como a, o banco é, Nubank, Black, a XP. Aí, nesse caso, é, eles ganhariam realmente porque o Black do Nubank se gastar 5.100 anuidade e é um Black com mais benefício de 1% de cashback. A XP é a mesma coisa, não tem anuidade, 1% de cashback em todas as suas compras e é um Visa Infinity. Né? Então, é melhor que o Connect. Mas comparando dessa forma que eu fiz com vocês, é, em termos de pagar anuidade, não pagar e gastos mensais, o Connect ele leva vantagem. Tá certo? Então tá aí para vocês o novo cartão do BRB, trazendo uma análise completa sobre este cartão para você. E você que tá começando, já vale a pena ter um cartão como esse, sem anuidade, para criar o um relacionamento. E ó, um cartão que é para correntista e não correntista do banco. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para um os então.